A gestão pública municipal é ainda mais desafiadora na era digital. Assim como qualquer empresa, o setor público gerencia centenas de equipamentos, softwares, rede de dados que precisam de manutenção, atualizações, monitoramento e cuidados constantes com a segurança. Como isto está sendo feito na prefeitura da sua cidade? Redes que caem toda hora, equipamentos com falhas técnicas e de segurança graves, não há registro dos equipamentos e softwares do Parque de TI dos órgãos e secretarias do município. E o mais grave, sequestro de dados e invasão do servidor da prefeitura tem se tornado cada vez mais frequentes. O resultado? Ineficiência, baixa produtividade. E quem acaba sofrendo e pagando por isso são os usuários, gestores e a população, que carece de qualidade dos serviços públicos. Modernize a gestão da sua prefeitura com a Essencial Gestão Pública. Com mais de 16 anos oferecendo soluções em governança, em tecnologia da informação para governos municipais. Nós vamos transformar o setor de TI da sua prefeitura numa máquina eficaz, segura e bem gerida. Essencial Gestão Pública. Seu município mais dinâmico, moderno, equilibrado e gerenciável.